Olá pessoal, na Alta Definição Poética de hoje vou declamar um dos melhores poemas alguma vez escrito na língua portuguesa. É do século passado, mas tão atual nos nossos dias. Não sai daí. Se ainda não é subscritor do canal Alta Definição Poética, por favor, carregue no like, subscreve o canal e no sino para não perder os próximos vídeos. Vamos ao poema. Poema em linha reta. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes relos, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indisculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho rolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. eu tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido em chuvalos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu. Que tantas vezes tenho sido cômico às criadas do hotel. Que tenho sentido piscar do olhos dos moços de fretos. Eu. Eu. Tenho feito vergonhas financeiras Pedido emprestado sem pagar Eu que quando a hora do soco surgiu Me tenho agachado Para fora da possibilidade do soco Eu que tenho sofrido a angústia Das pequenas coisas ridículas Eu verifico Que não tenho parte nisto tudo neste mundo toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalos, nunca foi senão príncipe todos eles príncipes na vida quem me dera ouvir Alguém da voz humana que me confesse que uma vez foi vil, oh príncipes meus irmãos. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então, sou sou eu que é vil e nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores, sem titubear? Eu que venho sido vil, literalmente vil. Vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Fernando Pessoa. Muito obrigado pela sua visualização. Se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, carregue um like. Subscreve o canal, partilhe o vídeo para que possamos chegar a mais pessoas e partilhar com o mundo o melhor que se faz na língua e cultura portuguesa. Muito obrigado, a alta definição agradece a sua sugestão, crítica e comentário. Mais uma vez, muito obrigado, estamos juntos, até o próximo vídeo.